do xaveco ser um mero personagem secundário? Então vote no link do Google Forms na tv Então acesse o Google Forms clicando no link e vote Portal TWF a sua vídeo 100% independente.